What's up, guys? Hoje estou aqui com a Michelle. Oi! E hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. Aqui nos Estados Unidos a gente está doente para fast food. Tem alguns lugares que vendem coisas de fast food. Muito Mas... estranhas, até absurdas. Não tem uma palavra para descrever, Não, não né? tem palavras para para essas coisas. Então, isso é uma nova série no canal. Se chama... Coisas absurdas no fast food dos Nossa, estados... Ih, absurdas, essa é a palavra. É. <risos> Coisas absurdas dos Estados Unidos nos cardápios de fast food. Ou nos dos lugares de fast food. Ok, eu vou arrumar o título depois. Mas vocês entendem a ideia, então vamos lá. Ok, gente. Uh, vou explicar o lugar de hoje. Esse chama Taco Bell. É famoso. Para a comida mexicana que você come depois de beber. É Taco Bell. Se vocês já, já vieram para os Estados Unidos, vocês provavelmente vocês conhecem esse lugar. Uh, então vamos, vamos chegar e eu vou pedir as coisas ridículas. Hi, como você? Good, how are you? I'm doing alright. O que posso get para você? Um, can I get. Um, can I get one of each of the Doritos Locos tacos? Ok. Anything else? That's it. Does everything look good? Yep. 769, please, second window. Thanks. Okay, então. Okay, eu acabei de pedir São tacos, mas ah, uh, como se fala coisas que você coloca tudo Tor or tortilla? A tortilla? Ah, é. or tortilla is é como chips de Doritos. Ah, to a tortilla is made of Doritos. É. Pronto. Então, se chama Doritos Locos Tacos. <risos> ah, é isso. Vamos, vamos pegar os tacos. That you. Thanks. And here you go. Thank you. Have a great night. You too. In então, town, Taco Bell é famoso por ter muitas opções de de coisas muito baratas. E como eu falei, você pode comer com pouco dinheiro nesse lugar o, o, o, que, o que mais você pode falar sobre Taco Bell? O que você acha do Taco Bell? O Taco Bell é comida para quando você está de ressaca ou depois que você voltou da balada e está com fome É muito barato Daí você acha que vai ser ruim, né? Mas não é eu vou falar isso, tem pessoas que amam Taco Bell e tem pessoas que odeiam Taco Bell Ou você ama, ou você odeia Não sei, não sei como explicar, vocês têm que experimentar se vocês foram para os Estados Unidos É, tem, em qualquer lugar dos Estados Unidos que você for, você vai encontrar Taco Bell Então assim, quando vocês vierem, vocês têm que provar, é tipo... É uma das comidas que você tem que comer enquanto você está aqui nos Estados Unidos É tipo quase que um McDonald's, só que de comida mexicana É E quando esse taco lanceou Acho que foi, era 3 ou 4 anos atrás que esse taco lanceou Lançou ta Lançou Taco Bell não estava fazendo muito sucesso mais Tipo, tava, não estava crescendo muito E <coughs> esse taco salvou Taco Bell Não, não salvou, mas foi uma resurgence, como se fala resurgence? Voltou, tipo, ressurgiu, isso. ressuscitou. É, por causa desse taco, então... Mas no três ou quatro anos atrás era muito muito diferente, muito louco, realmente. Por isso, isso se chama Doritos Loucos Tacos. Um, mas no fim, vamos parar e comer. Ok, gente. Estamos aqui com os tacos <risos> E se vocês estão pensando como que é Realmente isso é um Dorito Só que o dele é picante, o meu é o Dorito normal Aquele que todo mundo conhece <risos> ah Tem três sabores E ah se vocês já comeram um taco É exatamente o que você está imaginando É um taco com tortilha to... de Doritos É, né? exatamente então, vamos lá. Hum. Eu sempre faço uma zona quando eu como taco. Meu Deus, uhum. que delícia! Eu acho que eu nunca comi esse. Não? Com Doritos. Não. Hum. É bom, né? Gente, é gostoso tipo, com Doritos. E a mesma coisa hum. quando você está comendo Doritos, tem as coisas que ficam nos seus dedos depois. Uhum. Você tem que ficar lambendo dedinho por dedinho. Ah. E uhum. dentro do taco tem queijo, queijo <risos> alface, uh, tomate, tomate e carne moída. E sour cream? Uhum. É sour cream, um branquinho? Hum. Meu Deus. Hum. E tudo isso é seis reais. Acho que um bom valor. Eu também acho, né, gente? Seis é. reais. É, é que é pequeno, né? É que aqui nos Estados Unidos dois dólares é muito pouco para uma comida. É, e isso é normal, sem o, do, o tortilla de uh, Doritos é um dólar. So. É. Bom, quanto custa um pacote de Doritos aqui nos Estados Unidos? Dois dólares? Ah, é, não sei. <risos> Mas é, é realmente, gente, tem... tem... Outras coisas mais ridículas do que desse Então, se vocês querem ver Deixem nos comentários Se vocês gostam desse desse vídeo Mas As pessoas que pensam sobre Esses tipos de, de Comidas É impressionante Só a criatividade dos gordinhos Americanos que, Porque é sério Eu nunca pensaria nisso E tem, tem outros Coisas. Cada restaurante de fast food tem suas coisas normal. ridículas. Isso aqui é quase normal. Ah, isso é meio normal para começar as séries no canal, né? Isso, porque tem uma, gente, que eu, eu, eu me assusto. <risos> Eu fico, não é possível? E pior, dá vontade de comer porque é tão gordo, tão gordo. Então, fica esperando esses vídeos. A gente vai adorar fazer e comer tudo pra vocês. Ah, não sei. Essa eu adoro porque é, é boa. Mas as outras eu não experimentei ainda. Então, eu tô com um pouco de medo. Mas vamos, vamos ver. É. Né? Um, mas isso, gente. É um taco com a tortilha de Doritos. Aprovado. <risos> Ué, temos que aprovar ou não, né? É verdade. Isso é... um. Vamos dar uma nota dessa. Nota de quanto? Uma dez? Uh -huh. Eu vou dar oito. Eu vou dar oito. Eu ia falar oito, oito. também. É, eu acho que, que... que oito é bom. Porque o recheio é muito gostoso. Além do Doritos ser... Gente, é que assim, tem gente que odeia Doritos e tem gente que ama. Pra quem ama, vocês vão amar isso aqui. Aham. Uh -huh. Mas pra quem odeia, lógico, não é gostar, né? É. Então, gente, é isso para hoje. Espero que vocês tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Beijo, tchau.